Nove Curiosidades sobre Verdadeiros Peaky Blinders Os peak Blinders não foram apenas uma série, mas também uma gangue real de Birmingham, Inglaterra. 1. Um, na época em que a gangue existiu, o Império Britânico estava em constante expansão e era muito rico, porém a população dentro da Inglaterra passava por dificuldades. Muitos jovens ingleses faziam pequenos furtos, espancamentos, esfaqueamentos e praticavam esportes violentos. Na época, não haviam lugares de lazer e muitos se encontravam em terrenos baldios para lutar com cintos de fivela e lenços que amarrassem tijolos. Desse encontro de jovens, foram formadas diversas gangues que começaram a dominar certas áreas através da violência, como os pick and blinders. Dois. O primeiro registro de um grupo que atuava como pick and foi o assassinato de um homem com crânio fraturado em 1890. A gangue se estabeleceu pela área de Small Heath em Birmingham, como na série. Birmingham é até hoje uma das cidades mais perigosas na Inglaterra e Small Heath, uma das áreas mais pobres da cidade. 3. A Família Shelby não existiu de fato, mas acredita-se que o personagem principal, Thomas Shelby, foi inspirado em um dos membros chamados Thomas Gilbert, que sempre mudava de nome e que começou a falsificação de documentos para tomar terras pela gangue. Billy Kimber, o magnata dos cavalos de corrida, na vida real também foi membro dos Pick Blider e mais tarde formou sua própria gangue que mais tarde entrou em conflito com os Picking Blinders, quando tentaram tomar as corridas de cavalo. 4. A gangue era conhecida por todos pela sua violência extrema e atividades como fraude, brigas de rua, apostas, roubo e extorsão. Houveram várias mortes de policiais, um deles com cinto de fivela, um chefe de polícia irlandês já foi contratado pelas gangues para reforçar a lei, já que havia muita corrupção policial e suborno. Praticamente todo mundo estava na lista de pagamentos da gangue, donos de negócios políticos policiais, mantendo assim todo o poder da área na mão dos Peaky bliders. 5. As corridas de cavalo sempre foi algo de que os ingleses gostam e na época qualquer um podia apostar nos cavalos. As apostas no Reino Unido são permitidas, sendo cavalos, galcos e futebol as mais comuns. As apostas não possuíam fiscalização nem normas, assim, a gangue Birmingham, Boys se aproveitou disso e praticava extorsões, com quase todos os gerentes de apostas, que eram as pessoas que pagavam e recebiam pelas apostas. Quem não pagava recebia uma surra e podia até ser morto, sendo que a gangue pegava até 50% da renda deles. 6. Uma grande característica da gangue sempre foi a elegância. Era incomum que membros de gangue se vestissem bem na época, então a gangue se diferenciava e demonstrava poder, luxo e riqueza. Eles usavam boinas e sobretudo, alguns tendo até terno sob medida com calças boca de sino e jaqueta de botão. Desta forma, eles eram reconhecidos pela população, pela polícia e pelas gangues rivais. 7. A sede da gangue ficava no centro do bairro Small Ridge, em Birmingham, porém as cenas da série foram gravadas em Liverpool. A área até foi revitalizada, todas as casas pintadas de preto e foram reformadas por dentro. 8. Em entrevista, o criador da série, Steven Knight, disse que sua família fazia parte dos Pick Blinders e que parte da série é inspirada nas histórias que seu pai lhe contava. A sua família se chamava Sheldon e por isso Shelby na série. Uma das histórias que realmente me fez querer escrever Pick Blinders é uma contada pelo meu pai. Ele disse que quando tinha 8 ou 9 anos, seu pai lhe deu uma mensagem em um pedaço de papel e disse, vá e entregue isso aos seus tios. Seus tios eram os Sheldon, que acabaram se tornando os Shelby. 9. Diz a lenda que os Pickblinders receberam esse nome por costurarem lâminas em suas boinas para cegar suas vítimas. No entanto, é mais provável que a arma de cegueira eram seus cintos e sapatos de aço. As lâminas só surgiram após a Primeira Guerra Mundial, e eram artefatos muito caros de se conseguir. Então essa lenda não é real. Essas são as 9 curiosidades de hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais.